Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, Caio Nobre. Eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Alanios dos boys aqui. Exatamente, <risos> rapaz. Estou de volta aqui com meu querido Alanios, o chefe, porque nós vamos trazer mais um compilado aqui agora de fatalidades lindas, maravilhosas e deliciosas de Mortal Kombat Defenders of the Earth para vocês. Esse jogo lindo que a gente tem feito aí vários vídeos acerca das fatalidades. E hoje, cara, neste compilado aqui. Ele é bem especial porque traz fatalidades aí dos chefes do jogo. Sim, nós temos aí Goro, Kintaro, Motaro, Shao Kahn, até Kwonchita nesse meio aqui apresentando algumas fatalidades e coisas bem. Bem assim, divertidas, eu diria Que os caras responsáveis por esse mugem fizeram Então se você já tá curioso, já deixa seu likezão aí Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meu querido Alan Deixa eu trocar nossa tela, porque já tá tudo devidamente preparado aqui Como vocês podem ver Temos o Goro está ali no fundo E temos o Goro que está prestes a dar uma fatalidade no fugido E tem um detalhe que eu acabei de perceber aqui Que a barra de vida e a barra de especial São exatamente... A mesma coisa. É, só que invertido, né, mano? <risos> o cara foi lá e fez uns recortes ali e beleza. <risos> Vindas do Mortal Kombat X, inclusive. Essas barras aí, ó. Muito da hora, cara. Então, Alânio, sem mais delongas, bora ver essas fatalidades dos bosses aqui, que deve ser muito da hora, mano. Começando com o gorão bora lá. da massa aí. Eita, socaço, velho. Você tá é louco. <risos> Já começa desse jeito. Opa, vamos ver. Opa. Nossa Ai, senhora. Olha o foguinho na mão dele. Pô, legal. Esse, esse beleza, fatality simples. aí... Ele já rolou em algum dos clássicos aí, eu não lembro qual, se a cena é trilogy, alguma coisa assim. Mas ficou da hora o efeito na mão dele, mano. É, não, legal mesmo. Nossa senhora, que isso? Nossa! Nossa! É muito forte. <risos> tá justo, né, mano? Caramba, o cara taca o maluco de cabeça no chão. Geralmente enterra, né? Isso daí pelo Sim. menos sei direito. Cara, que da hora, mano. Bichinho ali. Eita, nós, Eita. Que da hora, velho. Não, não, caço não, não, não. e a bolinha de energia. É, eu, eu só achei meio bizarro que o cara saiu voando igual uma vara, né? Mas no restante... Ah, né? É de normal, é, de não, boa. passa, né? Passa. É, tranquilo. Ó, achar o canzão da massa aí agora também. ó, com Com a cabeça do Conchita é. na tela, mano. Que coisa doida. Claro. Muito doido também, boa. Vamos lá achar o canzão, mais um. Eita, que isso? Ah, o Comeu. Caramba, mano. Ó, tá melhor que eu assim, Alanis. Alanis. Brincadeira, hein? É, comeu. <risos> mas... Ah, dom. <risos> mas foi ele que ensinou, né, Kai? Foi, então. Exatamente. <risos> no? Ah, me parece aquelas... Aquelas empalou, flechas, cara. mano, dos... Do, do, do, do, do aqueles arqueiros gigantes do Elden Ring, tá ligado? Sim, sim. Caramba, mano. Empalou o cara Ai. bonito ali, velho. Foda, oh, mano. Ó, quintarão agora, hein? Eu achei legal o cara pensou no peso da flecha caindo pra frente, assim. É, exato. Nossa senhora, desmantelou Eita, o, o, a frutinha toda ali, velho. Ah, não, não Também, velho, que... Esse pé tamanho 56 aí, mano, você quer é o quê? É, eu, eu, eu achei meio estranho que ele... Ele chutou pra lá e o corpo veio pra cá, mas beleza. Ai, ó. Ai, que da Baita hora. Baita referência mano. Mortal Kombat 9 quando ele queima o Cabal, hein? É. Verdade. Que da, da hora, hora, velho. Que, da, que hora. da hora. Nossa, ainda ficou foguinho do esqueleto ali, mano. Some não. Vamos ver, Gorão. É um Scorpius aí, Eita. Caramba. Nossa ah. senhora. Da hora. No? O bicho pisou, pisou, pisou até Nossa, hora, e muitos desses aí, cara Porque a gente tem os Fatalities dos chefes no Trilogy E tem também no Mortal Kombat 9 via mod, né? Mas eu Ai. não lembro de ter visto esse Caramba, classicaço do MK4 é. Ele batendo no negócio, velho É muito bom esse Fatality, mano Tem muita gente que pode achar bizarro, mas eu acho engraçado demais, velho Eu acho também, mano Eita, olha aquele golpe especial dele lá, velho. É... Não, senhora, não pa... tá bom o chega. Já foi. <risos> tá sapateando aí agora no cara, é... né? Você tá é louco, velho. Opa, mais um do Conchi, vamos ver. Caramba. Nossa senhora, fez um boi de tomate, hein? Ave. Pô, que da hora. Eu acho que tem alguma coisa dele nesse sentido. dele mandar o cara pro portal e voltar alguma coisa, assim. Eu, eu lembro que o Scorpion eu tinha. Coisa. Nossa senhora, é, botaram o Botaro Scorpion... pisou. Nossa, velho. Virou um pudim ali, ó. Um purê também. É. Botarão, mano. Botarão da massa. Galera que tá com saudade desse bicho aí, viu? Nossa senhora, que é isso? Ah, enfiou o rabo ali. Meu Deus do céu. Eita. Eita. Assim, eu não entendi muito bem não, mas tá bom É, enfiou o rabo no cara Ele jogou pra trás e bateu no chão Se entendi foi isso Ah, tá Caramba, esse laser doido aí Hein? Alá, Caraca mano, Eu achei legal que eles fizeram o desenho dos vermelhos no corpo do cara como foi, foi É, bem, foi cortando tido. assim E meio que deu aquele efeito de tipo Espera aí, deixa espera que vai cair, entendeu? É <risos> Olha o Blaze Olha esse, cara. Doido, muito doido ah, velho. Caraca! De, só da cintura da pra cima, irmão. Que louco! Da hora, da hora. Curti. Nossa, ficou da hora. Da hora. Ficou da hora demais mesmo isso aí. Eu Caraca. Sei que mexinho, <risos> é? Mexendo assim todo, né? É. Da hora. Ó, Blazezão de novo, mais um. Caramba, que isso, velho? Chega! Nossa, <risos> mano, mandou um Peony god ali. É? <risos> da hora. Da hora. Caraca, velho, que, que doido. Mano. <risos> Esses caras são muito criativos na moral. Né? Ó, vamos lá, mais um. Eita que é isso? Vai Nossa, velho. Vai levantar uma caveirinha ali não? Ah não, não simplesmente derreteu né tudo ali então. É, não, é, aí dissolveu. Caraca. Que doideira, velho. Que neta. doideira. Ah, agora eu acho que são stage fatalities agora, quer ver? Hum. Aí ó. São os stages mesmo. Pô, que daora. da hora. Você viu o ácido do bolo olhando? É. é. Antes do bicho subir, que doido? Caramba, mano. Ó, oh, era o um negócio fez mas tinha ter feito no Mortal 2 quando fizeram. É. cara. Ó, <risos> oh, que da hora o bicho mexendo. Oh, meu Deus, tu caiu Da hora. da hora. Essa no carinha no de Cungu, do Kung Lao ali, velho. Carinha garguela é. ali. <risos> carinha de quem morreu sem perceber, mano. é <risos> Ué? Tinha um... Ué, tinha um negócio aí também pra cair? Caraca, irmão. Eita, nós. Achatou o personagem dele. Eita. <risos> tá Achatou na queda, velho. É. Um balandro. Ó, mais um. Ué, é outro? Ué, ué, é o mesmo? vai é é pra cá do cenário. Que interessante. Ué, entendi. Não é o mesmo? Tá, é. É a mesma coisa. Que é no mesmo Tá lugar. bom. É. Achei que ia cair de um jeito diferente, tá alguma coisa do gênero <risos> é. Ué, esse aí também tem? É, tem que ir na água, né? É, prova provavelmente Legal Ahá, afogou, mano Simplesmente afogou tá lá bom. o bichinho é. Ah, tá ok, mano, tá ok. É, da hora, é, mano, essas fatalidades, velho. Eu tô velho. colocando umas piranha no lago, sei lá, alguma coisa assim. Pô, ia ser, louco, ia, ia ser louco, hein? ia ser louco, do, né? Ia ser doido demais se tivesse colocado umas uma piranha, algumas coisas assim, tipo, o bicho cai lá e começa a devorar ele aos pouquinhos. Aí depois é. só sobe o esqueletinho, né? Igual sobe no, no Deadpool. É, ele fica debatendo tal, e tal, aí fica aqueles peixinhos... Pulando assim, igual os peixes do Ninja Gaiden, cara. Mas, pô, legal. Sim, ficou da hora. Principalmente, cara, porque o principal desse videozinho aqui, desse compilado, são os chefes, né? que Eles fizeram ali fatalidades pra cada um deles e tal. Coisa que a gente normalmente não vê nos jogos assim. A não ser que a gente traga pros jogos atuais, que algumas cutscenes pode ter eles matando alguém ali, pá. Mas as fatalidades dentro de luta, assim, não é comum a gente ver. E eles criaram algumas aqui. Pra eles, entendeu? Algumas eu lembro de ter visto em algum jogo no Trilogy, talvez no 9, com os mods que tem lá no jogo e tal. Mas algumas aqui eu não lembrava de ter visto, eu acho que a é coisa nova sim. Saca? Uhum. E ficou muito da hora pra cada um deles ali. Alguns são marromeno, mas a grande maioria é muito legal, cara. Eu gosto da criatividade, né? Eu já falei isso diversas vezes. E eu acho que nesse ponto, é legal ver o que os caras conseguem fazer sem ter os sprites no negócio ali, né? Sim. E aí, ele tem que ir lá e tem que criar... Então, ontem à noite, né? Depois que a gente gravou, a gente tava até conversando sobre isso, né, Caio? A questão do trampo que a comunidade tem... Pra fazer um negócio desse, né? Às vezes um cara vai lá e faz um personagem, dois personagens e tal, mas demora, não é um negócio que é rápido de fazer, tem muito ajuste, sabe? Às vezes você vai lá e faz o um movimento do braço do cara, e aí a hora que o cara levanta o braço, o sprite inteiro desce, e aí você tem que ir lá e fazer reajuste e mexer em tudo isso de novo. Então, não é uma coisa tão simples. Quanto, quanto parece ser, sabe? Pois é, meus amigos. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse compiladinho aí de Fatalidades. Agora trazendo dos bosses do Mortal Kombat Defenders of the Earth. Temos mais compilados de Fatalidades agora também do Mortal Kombat New Era pra vocês. Que é aquela salada muito doida. Que tem personagem que nem é da franquia Mortal Kombat. Que eles colocam ali e botam fatalidade pra eles também. Então, comentem aqui embaixo se vocês curtiram essas que nós trouxemos. Temos Animalities desse aqui também. Dessa versão poder trazer pra vocês. Muito em breve a gente vai ter aqui no canal.